se sou responsável então sou um bom profissional uma afirmação equivalente a afirmação acima está contida no item na no início da aula se você chegou depois volta lá para assistir eu falei para vocês que podíamos também usar equivalência equivalência é uma parte que cai e as equivalências no MPP nós separamos em duas tá chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1 um é o nega tudo e inverte. Nos livros você pode achar de contrapositiva, né? Nega tudo, deixa eu apagar. Nega tudo e inverte. Nos livros você também vai ver contrapositivo, né? Nega tudo e inverte. E a equivalência 2 é o famoso Neymar. O que é Neymar? O que é o Neymar? Você nega da frente, você muda para o ou e mantém a de trás, beleza? aí isso tem que fazer. Mas, Renato, como é que eu vou saber qual das duas eu tenho que usar, Renato? Ai, meu Deus. Gente, como é que você vai saber qual das duas usar? Você vai primeiro identificar que o problema é equivalente. com menos 50. Já identificou? Agora, identificou que o problema é equivalente, de equivalência, você começa sempre usando a equivalência um. Usa a equivalência 1 na frase que ele deu. Se tiver resposta, você marca se não tiver aí sinto usa equivalência dois, tá? Então vamos lá. Se sou responsável, então sou um bom profissional. Vou até botar aqui para gente brincar. Vamos lá. Vou até escrever aqui novamente para você entender. Se sou responsável, responsável, então sou um bom profissional. Profissional, né? Sou responsável, então sou bom profissional. Vamos à equivalência 1 aqui? Equivalência 1, galera, é o que? Negar tudo e inverter. Deixa eu botar aqui de preto. Se... Então. Tá? Então vamos lá. nega tudo e inverte. Essa é a equivalência 1. Tá? O que é o negar tudo e inverte? Esse de trás aqui vem para frente. Vai ficar se... Não sou... Um bom... Profissional, né? Nega tudo Se não sou um bom profissional, então vai ficar não sou responsável. Que tem que negar, né? Não sou responsável. Acabou. Então não sou responsável. Então a equivalência é isso. Se não sou um bom profissional, então não sou responsável. Vamos ver se tem isso daí. Letra A. Se sou um bom profissional, tá errado. Tem que ser se não sou. Sou um bom profissional, sei somente ser, assim, não tem nada a ver. Se não sou responsável, está errado, tem que estar daquele jeito ali. Não sou responsável, sei somente ser, assim, nada disso. Letra E. Se não sou um bom profissional, então não sou responsável. Certíssimo. Letra E. Pronto, acabou, cara.